Neemias 6. Que a graça de Jesus, o poder do Espírito Santo e a presença constante e amorosa do nosso Pai seja uma verdade na tua vida, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje. Neemias 6. Há um ditado que diz, cuidado para não ficar batendo palma para maluco. Quando você dá atenção a demais as palavras externas, principalmente de pessoas que só têm uma palavra crítica, crítica no sentido de destruir, de acabar, pessoas que têm palavras muito pesadas, duras. Quando você dá muita atenção a essas pessoas, elas acabam tomando o teu tempo. E tempo é um negócio que nós nunca tivemos, nunca temos o controle. O máximo que podemos fazer é administrá-lo de forma mais competente. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 5, que nós devemos ser sensatos no uso do nosso tempo, porque os dias são muito maus. Dar atenção demais para pessoas que falam demais, pode tirar o seu tempo, que é de menos. A minha orientação, baseada no texto de Neemias e o conselho do irmão Neemias a vocês, é que não ocupe seu tempo batendo palma para o maluco. Quando você tem um foco, um projeto, uma decisão a ser tomada, um problema a ser resolvido, fique somente dê atenção somente para aquilo que ajuda a resolver o problema. Ficar do lado de pessoas que não possuem nenhum tipo de palavra de apoio ou pessoas que somente se comportam como aqueles que apontam os erros não é o melhor caminho, não é a melhor solução. Perder seu tempo em redes sociais debatendo assuntos que não são necessários você fere a orientação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo quando ele diz não se ocupe de discussões vãs que apenas falam da nossa vaidade e falam dos nossos sonhos e falam da nossa perversidade. Portanto, fica a dica do irmão Neemias para o dia de hoje. Não bata palma para maluco. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.